Eu conheço a tua necessidade, quero entender o que é que tu precisas e agora quero tornar o espaço confortável conforme a tua necessidade. O que é que uhum. tu precisas? Não é... Há muita arquitetura que é o que eu quero, o que eu quero que esteja nesta cidade. Eu não penso assim em arquitetura, penso o que é que tu queres? Certo. E como é que eu imagino isto? Vão os artistas porque é mais barato e tem espaço para os ateliês e a renda é mais barata. Os artistas começam lá, tá? fazem galerias. O pessoal com dinheiro começa a olhar, investe em dinheiro ali, aquilo cria um hub, um hub económico, chega turismo, ou o turismo já, já estará lá porventura, chega, expande o que for, as rendas sobem descontroladamente, as, pessoas, as pessoas deixam de poder viver. Yeah. E houve pelo menos cinco casos muito bem detalhados, Nova Iorque, Amsterdão, Berlim, Barcelona e Londres, em que isto aconteceu com toda a clareza. E por outro, claro que percebo, porque guito, guito... a teu lado guito, empreendedora. Guito, não, o meu lado empreendedora, não quero ir para esse lado mais guito, mais guito. Há um certo guito que eu tenho que atingir. <risos> não estou a pouco como é que tu disseste há tá pouco? Quero ter guito suficiente para fazer as cenas do dia-a-dia -dia, sem recorrer a apoios sociais. Repara, repara no, no padrão que a nossa geração já tem. Porta 65, candidata Pronto. em aí, pessoal, Exato, é mais com salários um... baixos, ou, oh, não me metam fora, <risos> <risos> oh. <risos> Mas da primária eu tenho memória, eu tenho pensavas. sentimentos, tenho sentimentos, uma coisa ou outra que sentia, às vezes aparece tipo, estou a conduzir, ai caralho, o ele? <risos> <risos> tens um pensamento e ao mesmo tempo tens um contraditório, eu uhum. penso, hã? E descreves isso. Sim, eu tipo penso. E depois ao início era um bocado assustador. Agora eu consigo mandá-lo para aquelas prateleiras. Uhum. Esta está ali, está em aberto, está tudo certo. bem. E está tudo bem com isso, deixa eu estar ali em aberto. A Suzy partiu o pescoço, o caralho. partiu-se que eu ia, toda. Era E em vez de estar focado em ficar <risos> bem, não, não está a tirar uma selfie. <risos> partiu o pescoço. É isso, é isso. Olha lá, está o pescoço todo partido. É, mas... uma maca toda fodida. É quando sim. tive um acidente. Não vai dar, tipo, não vai dar porque isto está tudo mal na minha cabeça. É tipo, não vai dar porque isto está uma a merda. Tua... Sim, porque isto na minha cabeça é tipo, isto está uma merda. E tu não sabes trabalhar, estás aqui a dormir. Mas digo, não vai, não, não vai dar porque... Sabem, o dono de obra é muito exigente e, e vai ver, eu tenho certeza que vai ver Temos que fazer, mas é rápido, temos que fazer rápido Obrigada, obrigada, isto vai ficar impecável Há sítios na Calábria Que tu um, Não podes passar nas ruas E não são ruas tipo rua escura É uma rua toda bonita, toda certo? ampla E tu não podes passar lá, vão-te perguntar Qual era a tua família? É. De que família é que tu és? Man? Entrega a carteira à polícia hum. Ah, entreguei com menos Porque dinheiro do que Entreguei, Eu entreguei. É, Eu... O que tu gostarias que fizessem por ti... Era exatamente isto. É uma lição. Ah! Está atento. Não andes com tanto grito. Um... Está atento. E vais com sorte, levas levas ideias para paus para ver se vai apanhar os autocarro para casa. <risos> Eu estava na faculdade, o curso estava a ser é, puxado, em termos de quantidade de trabalho, é para amanhã, depois psicologicamente também... aquelas então, as entregas faz... famosas dos, da FAUP, Da FAUP, né? e depois é a cena... Fazem-te duvidar muito das tuas capacidades, de tudo. O então, que é que é... te faz duvidar das capacidades? dos trabalhos ou mesmo os profs? A os favor? profs, os profs, sempre. Sei que a Camila trabalham? tripa. Pois. Imagina, é tipo, eu acho que a cena deles, é agora que estou no mundo de trabalho, acho que percebo que é habituar-nos a ouvir, não. Uh, não gosto, muda. E tu teres que ter ideias, não é para o dia seguinte, é para daqui a duas horas, muda. Não quero nada disso. Certo. E então foi anos e anos de: não, não é para aí. Hum. Não, não é para aí. Então tudo o que Pode te ser um treino é interessante, isso... mas é duro. É tipo recruta. Sim, e tu não estás preparado para isso. Chegas à faculdade pública com grandes notas, estás mesmo tipo já esgotado. É sempre o teste, do... mas isso é. De, de secundário. Se a avaliação é sempre o teste, não é? E eu entre... temos muitas entregas, era de 15 em 15 dias, então era às noitadas, era. Mas é uma cena que... Isso é uma cena que é interessante no modelo de arquitetura. É interessante o facto de não ser só as entregas de semestrais, é interessante ser assim de 15 em 15 dias, estás sempre no teu projeto, estás sempre a pensar no projeto, mas não é interessante o facto da entrega é sexta-feira e na quarta-feira tens reunião com o prof, projetos de meses, e ele diz: não é por aí. Yeah, só diz isso. Sim, não, não, dá um não... Bom uh, não, aqui, esta organização, talvez não esteja a fazendo... Ah, aqui faz sentido, mas o resto não. E a entrega é daqui a dois dias. E tu pensas, o resto não, vou reprovar. E na realidade estava-te só a testar. Quem me dera que me tivessem dito isto. Eu, eu yeah. fiz diretas sempre, todos os anos, em todas as entregas. Tipo, uh, lixou-me o cérebro. Agora sinto-me já recuperada, mas sentia-me mesmo esgotada quando acabei, porque. Eu fazia muitas diretas tipo eu fazia dois, dois dias seguidos, era quarta-feira, eu tive dois meses a trabalhar naquilo, hum. e agora eu tenho dois dias para fazer tudo de novo só me vou reprovar e não tenho capacidades, e eu não, como é que eu estou aqui há três anos e não sei isto não faz sentido? Ok. Yeah, e que trauma. Yeah, yeah, mas depois fui percebendo. Eu uh, depois, mais para o final, lá mais só para o quarto ano, é que percebi, oh. Uh, não é por aí, mas se eu explicar a minha ideia, quem me dera que me tivesse a dito isso... Se justificar a tua ideia, Sim. eles aceitariam. Sim, mas, mas, Mas achas que há alguma má fé da parte do, dos docentes? Olha, não sei. Eu, eu por acaso, gosto dos professores que apanhei, podiam ir assim com essa... Às vezes assim um bocadinho a pé juntos, mas... Eu tentava, eu sempre fui muito justificar. Se eu fiz alguma coisa, pensei mesmo naquilo. Não mandei umas pedras ao ar. Então tenho mesmo justificação. Então eu tentava sempre vender a minha ideia. Uhum. E eles debatiam muito comigo. Eu, eu Mas das também és é muito comunicativa. Se calhar é uma vantagem que tu tens nesse contexto. Faça alguém. Talvez. Que não sim. seja alguém. E, e, e talvez. Talvez, não sei. Não, eu, não imagina, a pessoas que seja... tu conheceste eventualmente, sim, mesmo com contexto. Sim, sim, talvez, sim, sim, não conseguirem explicar e se calhar até me explicavam bem na noite é... anterior uhum. e quando chega ao professor não conseguiam. Certo. eu então, eu fico nervosa. E, isso é, não... mas... e lá está, isso é uma prova oral. Yeah, né sim. Podia haver pessoas que justificassem tudo inclusive no projeto, que já seria sim. outro nível. Não sei, estou sim, só sim, a de meter apostas. a legenda, de olhares e perceberes logo o conceito. Depois, e já... olhares e pessoas o que é que eu tenho que explicar aqui. Nunca ninguém me disse. Não, não, assim... não, não. Eu estou estou Eu aprendi. Eu aprendi e eu estou a pensar agora nos meus trabalhos. Entendes? Há várias decisões que eu, tive, que eu tenho que tomar, que eu tenho que justificar. Eu tenho um hábito absurdo que correu bem, por exemplo, na minha tese mostrada. Não tive stress nenhum desses, porque eu tinha tudo já lá justificado e poucas coisas tive que justificar depois. Porque eu tenho esse hábito. E é estúpido. Ok? De justificar. Porque perdes muito tempo às vezes a justificar coisas que não precisava justificar. No ambiente de aprendizagem, às vezes tens, ou em ambientes mais complexos, outras vezes dá muito jeito que das duas uma... Ou, imagina, eu envio-te um... Pá, envio-te uma revisão de um documento qualquer. E explico tintim por tintim porque é que acho que aquilo está mal. Porque é que tu, está olha, pior. acho que teu dois o teu capítulo 2 um, devia ser o que o capítulo 1? Mas os profs não assim. explicam eles, assim o que é que não, está Não, mas mal. imagina, mas se tu explicasse assim porque é que é. Do caso da arquitetura, porque é que esta parede está aqui. Ou claro, tângulo... tinha conseguido sempre justificar as minhas coisas. Mas claro. a questão é: isso é, super, isso é oral. Isso é uma avaliação que é meramente sim. oral. Tu tens de saber responder ali no momento. E nas aulas teóricas não nos ensinam esta parte comunicativa de qual é o caminho. Quer dizer, se calhar foram-nos dando umas luzes. Eu sinto que se fosse fazer o curso agora, via tudo de outra maneira. Okay. E eu gosto dos professores. Eu gostei. Eles, eles são muito, a maior parte, assim, bastante conceptual, mas também seguem a forma, a função. Não estão só ali. A fazer só porque é bonito, as coisas têm uma explicação e têm um hum. sentido de servir o homem. Eu gosto muito disto na Faculdade de Arquitetura. O homem? Sim, tipo o homem, ou seja, é a organização. A escola do arquiteto. Não, mas é a organização do espaço, é servir é isso, a necessidade é só, do homem. é só para ser o homem. Ah. É uma o cena se vê, é... Que, se vê que, que se vê que os ditames da, da Faculdade de Arquitetura estão fora. Não, mas. Ah, desculpa. Depois agora. É a humanidade. Verdade, mas eu só estou a conseguir pensar. É Fernando Não, mas houve, houve, há duas semanas houve a, a, a, naquela entrevista do, da Fátima Campos Ferreira e com o Cisa e o Soutomoura okay. Eles disseram exatamente isso. Ah. Porque foram eles que construíram a escola. E quem escreveu foi as, o professor deles, com quem eles também trabalharam, que foi Fernando Távora. Fernand ok. E ele para nós era, era muito aquela.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 <risos> é verdade, é verdade. Porque vez, Eu e a Suzy estávamos a discutir uma solução para, para uma obra na qual eu estou envolvido e, e, e eu disse à Suzy o que é que tu fazes aqui? E ela disse, ok, ela disse o mesmo que tinha dito o um engenheiro, não foi arquiteta, foi o que tinha dito um engenheiro. E depois disse: olha, mas o Serralheiro propôs isto e ela, ah, faz mais sentido. Mas a arquiteta, uma outra, outra arquiteta está no projeto, um arquiteto não me aquilo, porque que não é, não é bem a tua necessidade, é se não fosse tão estético. Mas sabes onde é que está a dificuldade de ser arquiteto? Hum. Não está em... Qual é a dificuldade de eu dizer eu quero assim. Uhum. Não tenho dificuldade, tenho dificuldade. O que tu queres, uh, tem que resolver aquele problema, aquela... Certo, certo. Aquela conduta ali a passar. É um problema e a nossa função é resolver o problema, uhum. não é fazer como eu quero. Tem que tirar aquela conduta ali, meter -me no outro lado e o dinheiro é infinito, tipo não faz sentido. Pois, o problema nisso é na construção é que custa todo o dinheiro, todas claro. as soluções custam cada vez claro. mais dinheiro. São os, os trabalhadores, os materiais, tudo. Ou seja, eu não gosto do facto de pessoas pensarem em arquitetura como uma coisa que vai aqui, aqui ficar bonita e não pensar nas coisas que envolvem, tipo o que é que certo. vai destruir. O que é que vai criar as outras pessoas? Tipo, que comunidades é que vivem ali? Eu quero fazer ali um estádio, futebol, queres fazer ali um hotel? Está no meio de comunidades, precisam de um, estádio, de um parque para jogar futebol? Faça um, um... Ah, isso já... já pois, já estás a pensar numa perspectiva macro. Ok, era um ponto desta conversa, e ainda hum. bem que vamos lá agora. E então, o que é que... Mas isso também já é do lado mais da... E tu és arquiteto numa empresa de construção, mas já é mais do lado... Da, da, da, das entidades que constroem e promovem o, o imobiliário, não é? E quem, é, quem promove é quem quer fazer dinheiro e fazem dinheiro com um estádio para as crianças. Não, não mas fazem. há, há mas legislações fazem que um obrigam, dele. por exemplo, que a cada, cada investimento imobiliário que é feito, 8% tem que ir para a habitação social, por exemplo, pois. ou para equipamentos públicos. Só que isso é suficiente? Não, ajuda, ajuda. Ajuda. Ajuda. ajuda, até porque sim, atenção, sim, porque atenção, para, há, há zonas que têm que ser renda controlada, por exemplo, há outros programas, isso é só porque o que tens, por exemplo, aqui no, no Porto, falamos da nossa realidade. É uma javardeira <risos> especulação económica. <risos> é. é isso, não, não tem outro nome, é uma javardeira. E, e, e, e os preços sobem, sobem, sobem. Saiu, saíram saiu, saiu as notícias da semana, por acaso não via fonte primária, mas saíram notícias da semana do que o preço da renda em Portugal nos últimos X anos, poucos anos, não sei agora precisar quantos, duplicou. Yeah. Du, o, não, Porto e Lisboa, mas nos outros também subiu. Claro, por, por consequência Por, por consequência, é, exatamente claro. Por efeito Toda a gente mudava para a é periferia absurdo. E a cidade deixava de ser cidade Mas a cidade já mas deixa já de ser cidade A cidade é uma vezes. Disneyland quando só tens é que tens nos é isso, isso Vais aconte... ter lá mais dois para aí E já aconteceu, aconteceu fazes é. assim a, a tua zona, no, a, a zona onde tu se moravas feita, Se do sim. feita sofreu isso, Com por se exemplo Se do feita foi, foi uma mudança absurda exatamente mas, assim, É um processo de gentrificação Perfeitamente normal E se houvesse uma gestão Isto agora estou mas me mas que se foda e se houvesse uma, questão, uma gestão camarária com atenção a este e priorização destes assuntos, já tinham aprendido que com outras cidades passaram exatamente pelo mesmo?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 pelo menos cinco casos muito bem detalhados, Nova Iorque, Amsterdão, Berlim, Barcelona e Londres, em que isto aconteceu com toda a clareza. Está mais do que estudado em toda a literatura relevante para o tema. E aqui em Portugal, toda a gente fechou o olho porque vem guito, vem guito. É. E depois andam todos a mandar vir todos os partidos, mandam vir uns com os outros com, com, com o visto gold. É sempre. É o visto gold. Não, não é o visto gold. O visto gold é uma parte, de uma política. Mas não é. Pronto. E o visto Retorno. gold existe nós para outros países? É, é possível tu, que haja não, países imagina, tenham tem essa tu tens, tu, tu tens benefícios só pelo teu nesse aspecto, só pelo teu passaporte ser europeu. Okay. Por exemplo. Ah, não, mas imagina, a cena do visto gold é que tu investes um X e com isso ganhas uma série de direitos, Sim. só por causa do... E existem muitos regimes certo, de investimento. Certo, é verdade. A, a Mas questão, isso tem, tens outros países que têm é, coisas A questão semelhante. é, normalmente isso tem, isso tem um processo um qualquer processo de veto dentro daquela que é a estratégia. Sim. Em Mas Portugal é, abriu-se para... de uma forma absurda e, e concederam-se direitos. Na verdade não era para o um investimento local, não era, por exemplo, às vezes fecha-se, ok, não, se, não pode haver mais investimento estrangeiro neste setor de atividade. Não há, bloqueia, mas não pode haver. Por exemplo, agora os vistos de golo estão bloqueados já há algum ah. tempo, preencheram a cota, mas foi uma cota absurdamente, absurdamente colocada não. no Porto de Lisboa. Tu queres, tu queres visto de agora para, para um estrangeiro, tu queres em Portugal, daqui ah. ir para, ir para a Leiria E bem, mas já devia ter sido antes, se calhar. ver? Isto devia ser. -se, -se, ah, as isso críticas é uma boa são estas. não sabia que era assim, isso é uma boa forma. É bom, tu queres trazer investimento. A cena do, do, do, dos mercados, eu. Enfiancho. Não sou. Não mas, é assim, não, mas é que imagina O correto era chegar eventualmente a esses sítios Não era ficar tudo centralizado claro, claro no Portinho sim, claro de Lisboa O correto era chegar a esse ponto É uma cidade, mas não merece <risos> ah, vamos, vamos à, à guerra. Desculpem a Suzy A Suzy não desculpa nada Quem está aqui à minha direita é Suzy a pessoa que vem substituir o nosso querido Castro por motivos pessoais, não pode estar, Não é substituição. Façam como... Ninguém é substituível. Toda a <risos> gente é. Podes não ser por algo exatamente igual, não é? Não somos peças de, um, de uma qualquer maquinaria. Mas como é que faziam no Dragon Ball para enviar força? Era assim levantar os braços? Pronto. Eu peço toda a gente que nos está a ver e ouvir que levanta os braços. Levanta levantar os braços. Para enviar, para enviar a maior das forças ao nosso querido Castro. E portanto, que está aqui é a Suzy, que já perceberam que é a arquiteto, é uma pessoa com muitas ideias, uma pessoa uh, que, que eu chamo a personagem principal da minha vida, e não perceber porquê, eu vivo, numa, eu vivo numa série cuja personagem principal é a Suzy. E eu quero agora começar de uma forma diferente, porque esta conversa não interessa como começa, é desinteressante quando acaba, é uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. Já apresentei a Suzy, o meu nome é Francisco Pais Rodrigues e eu, atrás da Câmara à nossa frente. Ué, é eu tenho que fazer só aqui esta pequena pausa e um, uh, um esclarecimento. Foi-me chamada a atenção nesta semana, até por duas pessoas diferentes, que esta introdução que eu faço <risos> é muito parecida com a do podcast Perguntar -no, Não Ofendo de Daniel Oliveira. É verdade, não foi intencional A resposta que eu dou é Still like an artist E ainda de forma que agora parece um bocado sobrancelho No episódio do Patreon Que podem subscrever se se assim entenderem Além de deixarem like e, e etc A plugzinha A plugzinha ah? plug plug do costume já, já, já direi mais ao meio do, do vídeo No Patreon eu estava a discutir isso e o Castro perguntou-me como é que eu me tinha lembrado E, e eu perguntei-lhe Qual é que achas que seria, deveria ser o meu processo? O... E eu disse uh, que tinha sido bastante fluido e tinha só começado a escrever. O caso disse, ah, eu, com eu começaria por ouvir várias intros. Certo. Certo? Pronto, eu já tinha ouvido essa intro muitas vezes. Por acaso, entretanto, não tenho consciência de a ter ouvido e percebido. Mas é parecido tanto na intuação como no vocabulário. portanto se Inconscientemente alguém é capaz de ter influenciado Inconsciente influenciou. Sim, influenciou claramente. Quando eu li aquele comentário no YouTube... E depois o Piflas enviou-me passado passado momento e eu, eu li aquele comentário no YouTube e eu fiquei Pois é! Eu, nunca, eu só tive uma resposta, foi o emoji dos olhos olha lá para lá. Pois é! Mas, atenção, as pessoas elogiaram. Ou seja, foi, foi, foi no sentido em que é suficientemente diferente para ser uma homenagem. E na verdade é, inconscientemente. É uma homenagem. Um grande abraço para o Daniel Oliveira. Recomendação do podcast Perguntar não ofende. E até fazes publicidade. Claro que sim, tenho, adoro trabalho o trabalho do Daniel, adoro ler o Daniel Oliveira, tenho, tenho respeito até pela carreira política dele, gosto imenso, e eu gosto do podcast também. Um, estes temas estamos a trazer só até serem pertinentes para o podcast dele, tudo o que é arquitetura em sociedade. Ai, eu não sabia. Ah, não, não, não. Não tens, <risos> que... <risos> não tens que conhecer isso. Sabe? Eu, quero... eu só conheço o Daniel Oliveira, aquele Daniel Oliveira. O que faz chorar. Ele diz: Eu sou o Daniel mas Oliveira, mesmo? o que não, não. O que eu ah. sou o Daniel Oliveira. Mas tu conheces, tu sabes quem é o Daniel Oliveira. Eu depois mostro. Está então. bem, está bem. Desculpa, eu sei, eu sei quem tu és. Sabes, sabes. Uh, <risos> ele participa no Eixo do Mal. Podemos retomar, Suzy? Podemos, Só porque podemos. eu quero mesmo perceber a, Peço a tua desculpa. ideia. Okay. O que é que tu achas desse modelo em que, em, que as, em que os investimentos imobiliários Ai. e afins contribuem socialmente? Por tu há pouco disseste mesmo isso. Claro que... Quando... Falaste, falaste do, do, de um campo para os miúdos, não foi? Sim, por exemplo, um campo. Claro que investimentos comunitários, ou seja, em pavilhões, espaços comunitários, espaços uhum. para a comunidade que são, são muito, muito importantes. Claro que também é importante o espaço para a habitação e o espaço para o turismo. Mas o problema nisto tudo é que já não há equilíbrio. Já não há equilíbrio entre este, uhum. esta dimensão. O turismo uh, comeu o resto todo uh, e o espaço para a comunidade, que é o que faz o turismo vir. O turismo vem por causa da comunidade e a comunidade desaparece. Yeah. Tem que haver equilíbrio. Eles, claro que querem sempre mais dinheiro, mas isto vai se perder, não sei sabes, -se como é que se Sabes como é que se chama isto em, em uh, urbanismo? Disneylandização. Todas as cidades tornam-se Disneylands. É um parque, tu entras, tens o sítio onde dormes, tens as atrações, fazes o percurso das atrações, que é um bocadinho diferente, mas é parecido. Estás a ver? Roda gigante, imagina, no Porto não existe. Isto mas é cena é... do Banksy. Exatamente, exatamente. Cena do Banksy deriva desse conceito, exatamente. É isso, tu entras, fazes um determinado percursozito, Pois na ali e até está, e foi igual a tudo. Uh, e depois aparecem os slogans, um famigerado, very typical, não é? Porque tantas coisas era, era, <risos> não eram very, era <risos> era very typical, pois é prato típico. Very typical. Very typical francesinha only 16 euros. Very only. typical. Only, claro. <risos> não, está tudo furiram. Não. não está, estamos aqui a tentar encontrar soluções para o mundo Suzy Pronto, é, eu, eu acho e não percebo Claro que percebo, mas eu tenho dois lados no serve. Um eu não percebo porque é que eles não fazem tu isto De meterem as percentagens E para outro claro que percebo Porque guito, guito, a teu lado guito, guito Não, o meu lado <risos> empreendedora Não quero ir para esse lado mais guito, mais guito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 Sem recorrer a apoios sociais. Poupar, yeah. que é uma coisa... que pá, Acho que é o mínimo exigível, é que, é que a generalidade da população continue, consiga ter um estilo de vida e poupar. Ou não. Yeah. Eu agora consigo poupar porque tenho apoios sociais. A Porta Como... 65, <risos> olha, é também 65. é uma boa iniciativa. Que podemos Sim, falar. muito, muito Temos boa. Temos mal a Câmara do Porto? Não, não, muito boa. Porta 65, candidata Pronto. em sair pessoal, Exato. É mais com salários uma. baixos, ou... Não me é tão fora, moço! <risos> <risos> oh! Oh! <risos> oh. Eu já me arrependi. Não, eu quero o bem dos outros também. Por isso, claro, claro, por isso é que eu, estou a partilhar eu tenho a e está a dizer. Claro, se, te se eu caí fora. Se fosse uma pessoa que precisasse mais. Claro, claro. De se eu caí fora, é porque e ganho mais passa, dico, dito depois... declarado que vocês. <risos> Instagram.com.br na tua festa. Estava a ver dizer lava dinheiro na sua festa ou oh, é Não, mas uh, 50 bambus, 30 minutos Bambus É verdade, isto é melhor é publicidade É assim, uma amiga Passas tu, passas tu um, a precisar mais do que a pessoa ah. que fica no teu lugar, basicamente não é? Pois. O problema é essa é que nós vivemos desta contradição constante, pois em é. que um pequeno gasto é mais. E não só. Voltando agora ao, ao por exemplo, estava, estava exatamente se falarmos daqui, se falarmos de dinheiro, de custos de construção que falávamos há pouco, a construção, nomeadamente se fores fazer a habitação social, é muito dispendiosa, não é? Facilmente se resvala um qualquer orçamento por causa de algo que foi imprevisível. Facilmente uma solução de conforto, e pode ser conforto em termos de área ou de materiais, é muito mais dispendiosa do que a outra. Sim, todas essas vertentes. e durabilidade. E durabilidade. Claro. Não querem andar sempre a reparar. Claro que sim, exatamente. Tu queres que perdure o máximo possível. O que é que te parece, então, um modelo como o modelo soviético de habitação? Ou comunista no geral. Casas, mas mais. mais já foste a algum país. Não. De, pronto. Tu vês ainda muito. Uh, bairros inteiros. Os prédios são todos iguais. As casas são todas iguais, com diferenças de tipologia, né? Um, dois, três, quatro. Uhum. Mas as divisões são muito pequenas, mas a arrumação está super estudada. Okay. para O tipo, bairro ser... da Bolsa. Não, não é tipo bairro da Bolsa. Não, não Porque é o bairro a parte. Eu sei o que é que estás a falar. Não. Eu sei, é, sei do que é que estás a falar, mas não é tipo. É, é tipo bairro da Bolsa, mas são muito maiores, são muito mais e não tem, e não tem assim. Aquilo tem algum folclore, o bairro da Bolsa. Percebes? Aquilo é super funcional. Ok? É, é tudo quadrado. Aquilo é para poupar o máximo no material, uhum. mas para, para alojar toda a gente. Ok, e lá? Lá ou aqui? O que é que tu achas desse modelo no geral? Ah, mas é o modelo lá soviético. Lá, lá já não existe, não é? Porque ah, a partir do momento... casas é, em banda, é, tipo casas em banda. Não são... Prédios. São prédios enormes, ok? Prédios. Bairro, prédios bairro. Não é bairro, é habitação social. É, é com a questão cá. é essa. Não, porque aquilo, aquilo é para todas as classes, em última análise. Percebes? Ah, é? Mas é Mais mesmo? ou menos. Não, nunca Baixa é mesmo. Baixa média? Nunca é mesmo. Baixa média e inclusive pode ser alta, porque depois há, há, há zonas diferentes, há todo tipo de diferença, ok? A qualidade Mas é boa hoje, dos hoje... materiais? É... São prédios construídos nos anos 60 que ainda duram. Muitos okay, deles, tipo, okay. tranquilamente. Claro que depois há reparação e etc. Mas o que te estou a dizer é, havia... Então estamos a falar sobre a legislação. Para cá. Ok? Uhum. Então Estás a falar sobre como a legislação podia transformar a habitação e etc. Uhum. Mas o que, é que, o que é que faz o, o, que é que faz o, o Estado centralizado? Define... Estas são as características dos fogos e não significa que a casa deste quarteiro não seja igual à do outro, mas elas têm mais ou menos as mesmas características. Okay. E naquele prédio inteiro têm todas as mesmas características okay? ao longo, para replicadas pois, por vários, vários locais da cidade. Mas esses locais têm Sim. também áreas comunitárias por cá? Causa... Têm, muitos deles têm. Sim, por exemplo, são, são, são, são quatro em L que têm no meio uma ah, praça. Ah, pronto, aqui há os bairros também são assim. Exatamente, ah. mas, mas, mas, mas os bairros são tidos como, como, como habitação para, situa para situações de exclusão social? Não. São. Eu conheço muita gente. Eu também, Suzy, mas, mas, mas a ideia da generalidade das pessoas é essa. A generalidade das pessoas vai ao imóvel virtual ou vai ao idealista e não está à procura de entrar num bairro social, é o que eu te estou a dizer. Hum. Ali não havia mercado liberalizado, portanto as casas são distribuídas, algumas atribuídas, okay. não é? mas percebes o que eu estou a dizer? São, são, são, são paradigmas completamente diferentes. Mas agora aqui uma questão. Diz-me. As pessoas com diferentes salários pagavam o mesmo pela casa? Lá. Suzy, no, Suzy, não, não, não, não estou a entrar no detalhe disso. quer dizer o <risos> que tu achas disso. Percebes? Porque eu até posso dizer, ah, sim, já li que sim, e outro. Estou a perceber o que não, é que eu acho. Eu é vou ah. generalizar, também, também, também estamos a falar de 500 milhões de pessoas. Certo. Okay? Então, o que é que eu acho disso acontecer aqui? Mas numa de ir para a surroundings para sair daqui da cidade, onde é que eles fariam okay. isso? Não tem é isso? espaço não na tem cidade? Espaço. Nas cidades, nas cidades que o turismo. Entra e absorve... Não há espaço. Normalmente nunca há espaço. Porque tu não podes destruir o património. As cidades estamos que as pessoas a falar, querem visitar... talvez ao mesmo a falar então de centros, de centros centro, urbanos. Centro, mas não mas é para... só no centro. Oh, há coisas a... é bem assim. Há espaço. Certo. Aqui no Porto. Há. Ah. Para construir novo. Sim. Tens é, que, tens é comprar velho. Tem que estar abaixo. Tens é comprar tens velho. Tens que destruir. É um mas então é isso. Nós temos leis... Eu não posso destruir uma fachada do Porto? Eu não posso deitar abaixo as é paredes de pedra do Porto? Porque é o património... Mas, estás, mas é a falar de centro urbano. estás a falar num centro urbano. O, o, o Porto vai da Ariosa à, à Ribeira. Se na Ariosa houver casas com pedras Precisamos da nossa amiga arqueóloga hum, <risos> com pedras de, de certo ano, tu não podes deitar ah, mais. Estamos a falar de Eu nível de arqueologia. Não, não, não de disso. arqueologia arquitetura. Não, não é isso. Quero, mas imagina, de certo. ano, Em é é 1950, caguei aí não podes, no porto 1950. não 1950. Ok, agora não consigo dizer a data. Mas é isso. O, pronto, questão, mas não, tu tens porto, razão. Há poucos... Nós temos uma malha urbana porto muito teito. densa. Sim, é preciso... as leis da Câmara Municipal do Porto. Mas eu pensava que isso era pai do Marquês para baixo. Não, Qual, existe provavelmente... a área de reabilitação urbana, Pro. mas depois existe o envolvimento. há locais onde tu não podes mexer na fachada, no centro histórico e um bocado okay. além para ir até à Trindade. Não tenho... É mais ou menos essa área, não é? No Bom Fim ainda. Tá? Sim, fim, sim, vai até à é. Trindade para, para a Norte e depois não sim, sei quais é que são os Pai, até É capaz, exatamente. Pois há de subir. Bem, essa, tu não podes mexer na fachada, etc. Mesmo que tu, tu mandes tudo abaixo por dentro, se existir ah. essa possibilidade, eles têm, já viste certeza de fachadas seguras sim, com sim, vigas sim, de aço. Sim, sim, sim. É caríssimo. Pois. Às vezes a fachada cai. Cai. Oh. <risos> Aquilo é muito caro. Pronto. Eu não, nunca e, vi, nunca e vi. O pessoal tem que preservar a fachada. Sim, até aí eu sei. isso e Mas depois o que a que... está a dizer é que só vai lá de pedras de determinada construção de um determinado ano, tem que manter. Mas pá, no pá, Porto não... inteiro Não, a Zonaru, sim. Aí sim, sim, aí sim, e a, fora a fachada. Daí. Oh, Suzy, mas isso também foi um fé de ver. A ideia aqui é demolirias muita coisa que aí ah. existe para não, ou ias, ias, ias, ah. cong... ias planear cidades, ias planear zonas suburbanas, assumindo que... Com metro a ir, a ideia da póvoa... Pronto, isso mas, depois é isso. Também, mas depois há todo esse custo de... de das infraestrutura, infraestruturas. Não é? Vê lá que nós nos falamos para ter a nova, a nova linha do metro agora. Certo, mas vai dar jeito. Pff, vai ser incrível. Para ti. O... Mas, por exemplo, em na, na algum, na algumas cidades, e não só, não só que eventualmente foram da, da URSS ao estado do satélite, uh, houve uma Benesse que foi... Benesse isto é horrível de se dizer. <risos> nem, nem consigo acabar dizendo esta frase. Houve um evento que aconteceu que ajudou, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que arrasou aquilo e deu a fazer muita coisa de novo. Ah, percebes? Estou a é, como, exemplo, é como as pessoas dizem, é dizem entre o Porto e Lisboa. A Lisboa é tão grande, tem ruas tão grandes, porque houve lá um terremoto. É, teve a que houve lá um Exa terremoto exatamente, foi exatamente, a Baixa de Lisboa é uma coisa bonita, ah. simétrica, estética, grande, dá, cá, por causa da reconstrução ah, os da Baixa de são relativamente bons, é tudo bem feito, porque, porque, porque, porque algo teve rua, que não. ser reconstruído. Claro. mas agora, se faz sentido, ok, vai tudo abaixo. E, não, mas acho que há muita <risos> coisa que faz sentido ir abaixo Sim, sim. Estava é também... R... velho o R... Porto? Já não está? Não está tão velho? Estava velho, aqui a ter uma discussão escorrido. Muito a <risos> escorrido. Escorrido. Estava. E eu lembro bem disso. Eu fui morar para baixo em 99. Summer of quase... 99. <risos> um... todos <risos> de Até de 99, 99 não, te deu... não te devias lembrar de grande coisa. Pô, lembrava que os meus avós já viviam lá. Ok. Mano, eu lembro perfeita, eu lembro perfeito, mas parece estavam todos podes. Tu 5 anos já tinhas uma cabeça. Qual é a <risos> cena de me lembrar tipo Olha, logo. não, é verdade, ele já tinha crise existenciais oh. aos 5 anos. <risos> <risos> e andava por ele a pensar aos 5 anos. Eu também pensava. Ah, ah pronto. Pronto. Ouve. Eu tenho diário desde que, é que comecei bom. a escrever. E, e pá... E, Escrevia coisas random. E tu consegues dizer que hoje, hoje em dia consegues cinco dizer anos. pensamentos que tinhas com 5 okay. anos? Ok. Não, com 5 ainda estava. Tem que ser depois da primária. Eu na pré não me lembro realmente, só das fotos. Mas da primária eu tenho memória, eu tenho pensavas? sentimentos. Tenho sentimentos, uma coisa ou outra que sentia às vezes aparece. Tipo, estou a conduzir caralho, o Micael. <risos> que o Micael era de, de fiéis. <risos> I don't know. Santos, essas coisas um acontecem. Um like para o Miguel e um comentário com o nome da vossa crush da primária. Da primária. Eu queremos, nem é um isso. Crente. Eu só quero saber se já existiam mais pessoas com crises existenciais e pensamentos Exatamente. tão profundos com o Zinguano. Queremos, eu... ultimato, aí ultimato, esta semana, 80 likes nesse podcast. O Castro está melhor a fazer isso que eu, senão não há mais podcast. Não há mais Suzy. Se este episódio, <risos> nem é 90, se este episódio não tiver 95 likes Eixe. nos primeiros 4 dias. Porque já teve, eu fui ver, fui tá, ver o histórico. É, quando... Já houve episódios com 95 likes quatro dias, não há mais sozinho no podcast. caguem nos, nos likes, nos likes, nos nos nos likes. likes. e 5 estrelas no Spotify afins. Façam já isso, por favor. Podem Agora. pausar e fazer. Não vale a pena, pessoal. Mas fala-me sobre o teu diário. Tipo, como é que se desenvolveu? Tu, tu ainda tens isso? Tem? Tens? Oh, oh, oh, oh, oh, que lindo! Oh, oh, oh, oh. Tá então, calma, é assim, tem ou a folha já está podre. Tu, tu, ah, tu, tu, tu. Maduro, que eu não tenho 50 anos, moço. <risos> <risos> eu conheço estas duas, mas não conheço estas. É uma estas poca vez. Tipo, é, é há coisas tempo. e coisas. Eu sei que pronto, envelheci um bocado nos últimos dois anos. A cara descaiu, um mas ela está aí e não. Eu fogo as folhas. Tenho, tenho um diário da Barbie, tinha, tinha chave. Eu, eu quando este diário escrevia. Eu, no quinto ano já escrevia, há tipo ali nove, dez anos. No primeiro espero eu já que já escrevias. No primeiro ano? Não, escrevia no diário. No diário, <risos> neste, eu tenho lá alguns uh, yeah, e tem coisas assim... <risos> Este é que passareiro. Uma... Não, não, mas interessante. Mas e depois as, as páginas tinham tipo uma lágrima. <risos> e tu pegas mesmo? Não, caía-me caía aquela lágrima. Não, podias pôr Pão... efeito dramático. Ah, não, não. Ai, tu os Ai, e quando se dava beijos nas folhas, tipo. Mas tens lá tipo relatados <risos> todos os teus amores e desamores. Espinhar os achas... lábios e dar um beijo na okay. folha. E, e por volta de que idade é que começaste sim, a relatar sim. acontecimentos? E, um... Eu acho que tem uma coisa que tento mudar, que é, escrevo muito mais quando estou triste ou quando tenho assuntos tipo que tenho de meter ali em gavetas e, hum, e comecei a relatar, se calhar a partir do momento em que comecei a sentir tristeza ou menos tristeza uhum. eu não sabia como exteriorizar, tipo, ou chorar um bocado, mas depois quando o pensamento fica ali Uhum. Uh, e tinha necessidade de dizer e provavelmente se é só uma amiga ou assim provavelmente se calhar sentia mal okay. e não tinha essa abertura eu, eu tinha, eu sempre falei muito, foi, fui muito aberta mas que há pensamentos que tu não queres dizer uhum. são pensamentos que tu ficas porque é que tu pensar mas isso escrevi isso escrevi... ajudava de tá, alguma forma a processar? Ah, sim, sim, de todo, ainda me ajuda muito eu uh, e agora às vezes penso mesmo já não ando a escrever há muito está aqui um de regandanó é, eu escrevo e escrevo tudo tipo, é uma coisa que até se alguém ler e não quero, tipo, nunca é na cena de não quero que ninguém leia, mas não é que esteja a dizer nada de mal mas o pensamento fica muito confuso, mas parece que depois ao reler consigo eu sinto que tenho tipo, eu tento organizar a minha cabeça a mandar pensamentos literalmente para caixas, ou umas gavetas certo. muita e gente eu... utiliza essa, an... essa analogia das gavetas, pois, gavetas ou às vezes são umas caixas e eu... olha, exatamente assim tens aqueles prateleiras do IKEA, isto uhum. é uma cena de uma aleatória, nem sei porque é que estou a falar sobre isto Aquelas, aqueles quadrados do IKEA e tu tens dois módulos lá, tens certo. dois módulos, tens duas gavetas tens aquele Na que está aberto que puxa. por cima Sim. e puxas, ou seja às vezes ainda vais ali ver uhum guardas, está-se bem certo, certo, certo. está-se bem voltar a pensar tens outros que é a gaveta, fechas até logo e tens aquele que estão ali ao aberto então uhum. há assuntos na minha cabeça que eu penso não, isto não é coisas que estejam mal resolvidas é literalmente pensamentos às vezes tens um pensamento e ao mesmo tempo tens um contraditório eu uhum. penso Hã? e descreves isso Sim, eu tipo penso, e depois eu, ao início era um bocado assustador, agora eu consigo mandá-lo para aquelas prateleiras, uhum. esta está ali, está em aberto, está tudo certo. bem, e está tudo bem com isso, deixa estar ali em aberto, este está resolvido, fecha, anda para a frente, um, mas antes eu escrevia, eu lembro tipo, de olhar para o escrevido e dizia, tu és linha tipo eu estou, dizer claro. uma, eu estou a dizer uma coisa, e depois, ah, mas também há esta possibilidade, completamente o contrário. Sabes que isto, para começar, é lição número um de saúde mental, escreverem os vossos pensamentos negativos, porque vão parecer muito melhores. Eu comecei a usar, eu não, eu não escrevi durante muitos anos, e não escrevo tipo como rotina de diário. Uh, porque eu gosto, eu preciso, para me ter em gaveta preciso mesmo de tabelas. Sou formatado a esse ponto, percebes? Preciso de uma tabelinha com um tópico. Bem. E faço isso. Mas, mas comecei a escrever... Uh, com cores, canetas de cores diferentes. Eu tinha azul, vermelho, verde e preto e cada uma das tinha uma espécie, uma personalidade. Era mais vozes na cabeça do que colocar em gavetas, mas que assim fixe. eu punha em diálogo nesses pensamentos por vezes contraditórios. Podiam ser de qualquer tipo. Não é necessariamente sentimentos ou o que é que também não. isto parece mas, que é de coisas é muito... Que são muito profundas, mas não, é de às coisas random é. da vida. Certo. Tipo, coisitas que até que te mexem ali contigo. Pensas? Mas se for algo que mexe é bom. Pois, e às vezes aí... Eu agora, parece que ando num momento que é quando sei que é algo que mexe oh, não me apetece estar a escrever nada não me apetece porque sei que vou estar ali a debitar informação o meu cérebro vai estar a buscar coisas e, e eu não me apetece tipo, estou em modo desligar. desligar tipo apatia e estou a gostar dessa apatia e sinto que se for escrever qualquer coisa é. ela vai ali desbravar terreno Mas é muito engraçado saber que tens um diário há tanto tempo que não fazia Não. ideia disso porque tu registas tudo, tu ainda hoje registras tudo, <risos> pessoal em casa. Eu vocês imaginem, vocês imaginem a vossa galeria do telemóvel, ok? <risos> vocês abrem e quando querem encontrar uma coisa qualquer que vos enviaram, tem que ir uma pasta que nem sabem bem qual é, de imagens do WhatsApp e vão ter que descobrir. ou por acaso lembram-se a pessoa que vos enviou e vão à conversa, ok? Foi em outubro de 2021, e lá vão. A nossa querida amiga Susana <risos> tem várias pastas no telemóvel com títulos que indicam precisamente o que aquilo é. Itália 2020. Oh, isso é diferente, não não não não não, não, é, não, não, não, não, não. não são de viagens, não são de viagens. Keine, a Suzy um exemplo, tem uma ideia qualquer uma, na cabeça. Okay, então isso um a, Suzy, a Suzy tem uma carrinha. A Suzy tem uma carrinha na qual às vezes vai passar fins de semana, tu sabes, as pessoas não. A Suzy tem uma carrinha, tem, tem sítio para dormir. Sim, já tem, tem imensas coisas, tem imensas coisas. A Suzy tem duas pastas a dedicadas à carrinha. Tem pastas para os fins de semana que fazem, etc., e tem duas pastas dedicadas à carrinha. Uma ao processo de aquisição e de construção da carrinha e de testes. Outra, há momentos bons passados na carrinha. Pronto, percebes? <risos> é isto. Não há mas, uma okay. pasta que se chama carrinha um trabalho de organização que isso está a maior parte das Então foi o exemplo é que usaste meu filho porque dizes assim Itália 2020, tu não 2020. Oh, bro, nós isso. fomos a Los Angeles em 2019 não tenho no telemóvel mas tenho no computador pois Pronto. isso já se eu... no computador no computador a Suzy tem no um telemóvel é ah, um ah, bro, nível diferente eu também lá. tenho porque é esse marco eu tenho porque é mas esse acho marco mas imensa gente exatamente esse nome imensa gente tem uma pasta no <risos> telemóvel chamada Itália Pronto. 2020 e, e, e Lore estou... 2010 <risos> <risos> é, eu já... essa, essa tem cadeado <risos> É preciso passe Que bom Bem... Não, mas essa, uh, tens toda a razão Eu estou aqui a defender, a defender um, um ponto o pouco exemplo foi O exemplo foi terrível é <risos> Não, mas eu gosto de ter as coisas no sítio certo Sim, sim sabe? Ah, mas, é que, mas, mas a piada é que tu registras mesmo coisas que a maior parte das pessoas não pensa em registrar. Isso é qual é a piada. Mm -hmm. Suzy, no outro dia, disse: Olha, vou chegar atrasada, ter uma garrafa. <risos> à porta de casa e manda-me fotografia ah, de uma porque... garrafa partida e de entrada de casa... Partiu, a Suzy partiu o pescoço, o caralho, partiu-se toda ia. Era e aí em vez de estar focado em focar <risos> bem, não, está a tirar uma selfie. Partiu <risos> o pescoço. É isso, é isso, Olha lá, está o pescoço todo partido, é, mas... uma maca toda fodida. Sim, Sim. Quando tive um acidente. Tu, tu, como é que Vai se... Vai-se lá saber. Ai, não sei, podemos eu... contar esta história aqui? do tuk-tuk sim podemos lhe contar é, as pessoas também podem ficar só para... eu um negócio de turismo pode ficar só para imaginar. é Golden Tours também já está já tem logo e tudo a tua Golden Tours umas voltitas de Jeep ali na N222 na carrinha passa aqui na N222 N222 leves não, não é com a carrinha vamos de Jeep vamos de Jeep ok então isso não tem nada a ver com o facto das Golden Tours ah, Se <risos> eu vou conduzir deixa, o jeep Mas deixa ficar, não, não, não. deixa ficar a imaginação das pessoas para, uh... E o facto de tu registras isso Ajuda-te ah. a, um, a Ah, coisas tarde. random sei. Não sei, olhem Eu um, fui a última a ter telemóvel touch Tipo, certo. meus amigos já tinham todos, eu tinha um Blackberry, eu tenho as melhores fotos. Tipo, se a minha galeria. Cipo, cipo, se a minha galeria. <risos> já é, engra, é engraçado, eu percebo que é engraçado, porque eu tiro mesmo fotos random. Uh, do Blackberry. Era incrível, eu, tinha cada... eu não tinha medo de partir o telemóvel, eu não tinha medo, tipo, era aquele modo de faculdade, de queimas e não sei o quê. Eu tenho, há um vídeo lá, não sei se era é no Blackberry ou já era nestes telemóveis, que é o emplastro hum. a bater-me com a, a coisa é, da certo. cartola. A, tipo, okay. no... o autocarro parou, eu pedi o autocarro para parar e que estava ali o implastro na rua e o hum. senhor do autocarro deixou-me sair. Sim! Sim! <risos> A tésio é muito <risos> comunicativa. <risos> <risos> tu... <risos> e está aí ela ali pães, paz. Estou na cartola e estou a gente, Suzy, anda embora, anda embora. <risos> Pronto, não sei como é que cheguei aqui, peço-me essa desculpa. No autocarro. <risos> <risos> Aqueles autocarros já lembram-se de irem assim... Os autocarros da queima. queima. Aí eu vou vir. Aí, aí, o, tá. o da trindade. Certo, apanhei muito. Provavelmente tivemos o mesmo autocarro e não a sabemos. Ei, Xamena. Ei, esmaia a lei. <risos> esmaia <risos> a lei. É que <risos> Oh, é o panda style <risos> <risos> Bom. Ah. Ok, e tu profissionalmente também registas? Ah. Para as cenas todas? Sim, sim, e... e uh... Pronto, sim. eu sou <risos> Mas eu tento disfarçar. Tiro... Primeiro ah, falo tu, com a pessoa... Ah, mas para ser a... Na... Não, falo primeiro... Conta -me, conta -me Pronto, há muitos trabalhos. Eu tenho que verificar os trabalhos que estão a ser feitos, porque nós contratamos também inteiros. Tenho que verificar os trabalhos que estão a ser feitos antes de vir a fiscalização contratada uhum. pelo dono de obra. E então, eu primeiro não chego ali, tipo, fiscalização, que vai ali com o telemóvel, tic tic, Depois manda aquele e-mail, tipo esta merda estava mal e nem tipo nem já estavam a ser feitos naquele momento devíamos tirar mais água e tipo em vez do fiscal dizer olha ponha mais água por favor é para o botão. tipo assim então okay, dar um exemplo muito okay, fácil okay. ele mas, saca uma foto e vai logo escrever um e-mail olha menina ai saca não, aquela não, foto assim, assim, ah, assim ai, não estou a tirar foto não estou ah. mas pronto Inerva-me! <risos> mas então eu tenho que verificar os trabalhos, tenho que ficar uh, direitos e uh, eu não chego ali, oh, só assim a foto do lado e mando para o patrão dele. Eu digo, olha o que me apetece dizer é: Olha, como é que esta merda está <risos> tudo mal, caralho. Mas digo, Olá, bom dia. Um, como é que é que uh, este encontro-se aqui com este? É assim. Ah, peraí, deixa-me só ver o desenho. Eu também não sei bem, eu também não sei bem, deixa-me ver também. Eu sei que está mal, mas não quero dizer, Ei, eu é que sei. Uhum. Eu não sei bem, deixa-me só ver aqui no desenho. Pô, ah, Tem caramba! Muito tato. Não é assim? Ah, caramba, bolas! Caramba, bolas! <risos> <risos> Ai, e depois a, a pessoa tem que fazer de novo e ele diz, ah realmente não está bem mas dá para ser assim ah oh, sim está bem, eu sim, está bem, dá para ser assim eu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 Faz para quem claro não é que não. Patroni E não viu a parte anterior A equipa de kickboxing da Suzy luta uh, Sim, uma caixa de surpresas <risos> Suzy <risos> Então, e esse problema da assertividade? Ah. Tu, tu, tu achas que seria Achas que a, a forma como tu abordas uma pessoa Nesse contexto é a melhor? É mais eficaz Pronto. ou é aquela que tu és capaz de pois. ativar? Neste momento eu não tenho muita experiência, também estou há pouco tempo uh, antes em estúdios de arquitetura e agora estou há pouco tempo em obra, um ano e meio dois anos e uh, é um processo, só que eu, na minha ideia é a melhor forma de agir, ir a bem porque eu vejo o que eles dizem, por exemplo, quando alguém vai straight to the point mas tipo assim um bocado de atitude mais agressiva, eles depois começam a mandar vir e nem têm o mesmo respeito Penso eu, por se calhar, o respeito tem, mas que mandam vir e não estão satisfeitos. Eu queria que toda a gente estivesse satisfeita a trabalhar, porque as pessoas trabalham melhor, se estiverem satisfeitas, e eu queria que eles confiassem, quero muito que confiem em mim, que quando eu não digo olha, é assim quando não, quando não sei, eu digo mesmo, uhum. não, não sei, porque tipo, eu comecei a crescer ali, então eles sabem aqueles trabalhadores que eu era estagiária, então eu digo, não sei, e agora começa a ser mais assertiva. de Não, é assim. Eles dizem, oh, às vezes começavam como, ah mas a arquiteta não sabe, eu, eu sei. É assim? Mas essa assertividade é importante. Muito. E é um processo porque tu tens que confiar... É sempre esta coisa da dúvida. Parece que em arquitetura é sempre aquela coisa de estar a duvidar de ti. Hum. De... Já um curso Peças todo... Achas que foste condicionada a isso ou que já seres uma pessoa com essa predisposição? Pois, também pode ser. Pode, pode Não sei, ser. estou a genuinamente. Não, eu se te criar... Eu... Pois, olha, por acaso, hoje, na última semana, estava a pensar sobre isto... Eu consigo ter mais confiança, eu tenho mais, definitivamente mais confiança quando tenho tudo alinhavado. Tipo, tenho um, é, é por aqui. São estes passos, este é o início, meio e fim. E posso já guardar para o meio, mas é assim que começa, é assim que vai no meio e é assim que acaba. Por exemplo, quando tu me disseste: vais ter que chegar ali e falar, eu tipo, Ah, eu não sei o que é que vou dizer, não sei o que é o princípio, meio e fim. Tipo, Ah. E eu sinto que consigo ser mais assertiva assim. Então, eu programo as coisas que, uhum. que vou dizer. Não vou ali à toa certo. e também cresço muito com as pessoas que trabalham comigo, principalmente com o encarregado e as pessoas acima de mim, que estão lá há mais tempo. E ele diz: mesmo: se não souber, não diga que não sabe, porque está a mostrar-se é frágil. A confiança. Então, ele nesta semana teve falar comigo sobre isto de Porquê que a falar connosco está aqui de peito para a frente e a falar assim e quando às vezes está a falar com um subempreiteiro ou alguém que está-lhe a cascar e tem que se defender fica, ah, oh, ok, então eu já vou ver. Certo. Porquê que encolhe os ombros? vamos para cima! Só assim é que vai conseguir. Olha, isso, é, isso é uma ótima posição de mentoria, e ainda bem que tens uma pessoa que, que sim, sim. chama a atenção É incrível. Assim, forma. E ele cresceu neste meio, era, era trolha, passou todos os processos, passou em, um, encarregado, e é mesmo incrível. Só que disse esta semana ele, ele, ele vai-me dizendo. Uhum. E esta semana disse mesmo ponha se Eu, mas o que eu já falo grosso. Se eu começar a falar, tipo, mesmo agressiva, que eu sinto que estou a ser agressiva e que as pessoas ficam de pé atrás, eu gosto mais de ir, se um, um bocado passiva ou agressiva. Oh, é <risos> mas oh, é tu normal falas normalmente. Eu jogo. Não, mas às vezes. Mas o sei normal é sou. difícil de atingir nesses contextos. Eu pois é, é um processo. Qualquer acredito... pessoa passa por isso. Pronto, eu, eu acredito. Eu sinto que agora, quando eu sei, eu vou ali, vou ser teimosa e vou dizer as coisas. Mas quando a pessoa está mais insegura, cá, estou sempre a aprender todos os dias. E há mesmo momentos no dia em que estou insegura. Não uhum. sei. Uh, se alguém claro. te vem perguntar das outras pessoas que estão a executar, tu teremos um bocado. Sem dúvida, sim, sim. Eu passo. Mas, mas, é. eu, já, já passei por isso e consigo hipotizar perfeitamente. Olha, conta-me uma coisa. Diz. Pode ser? Ai, assim tá estou a ser muito aqui. Tenho, tá está, está. Vamos, bora, vamos. Bora. Contas-me uma história. Tá? Como é que tu decidiste? A teu destino de Erasmus de Erasmus? Sim Eu queria ir para a América Latina Os meus pais a minha mãe, Não, não vais, não vais, vais lá uma secada E eu então não fui para o Brasil Então é o uh, plano era passar um ano no Brasil? Era, queria Samba de maio <risos> <risos> <risos> Não, queria, não, mas não me deixaram. E eu queria ir para lá, Brasília, Oscar Niemeyer tipo, sinto. Querias ir para Brasília? Tanto sítio no Brasil que não, não irias não, para, para Brasília. Não, mas não queria ir para Florianópolis. Ah, ok, ok, isso faz sentido. No crime there. <risos> ok. <risos> Pronto, não me deixaram e eu, ok, Europa, Europa, quero comer bem e imparar a língua italiana e então vamos para a Itália. Ah, querias, é, um... Comer e, e falar e, italiano. Falei italiano. Tinhas, já, mas jamais já tinhas um fascínio. Eu gosto da língua, acho interessante Achava interessante saber uma língua Italiano, ou deve ser mesmo giro saber falar italiano Ok se eu vou para Itália se calhar aprendo E foi assim Estive em Letras, num cursozinho o pai de um mês okay. uh, E antes de ir e fui E comi bem <risos> <risos> Aprendeste a fazer massa com todos os preciosismos Sim, sim, sim algumas coisas Mas é na era, não essa massa, de orégãos, tomate, pomadoro. E embora Vambora. Não, foi isso, foi isso. Foi assim. Arquitetura. Ah, sim, tá, pensei, em é giro, Itália é bonito. Okay. Mas não é cena da arquitetura, porque a minha cena da arquitetura não é os ronhonhonhos, igrejas. O certo. meu fascínio é mais organização espacial, tanto habitação como de espaços... Mas a minha pergunta até aí é um bocadinho nesse sentido. Há para conta que queres uma habitação formatada ah, ou mais estética, mais personalizada? Fiz, ah, sim, sim, não cheguei a uma resposta, certo. desculpa. Uh, existe habitação assim, formatada, que tem a possibilidade, isto com o LSF, que é Light Steel Frame, uhum. que, uh, estrutura leve que podes mudar a tua casa no interior, tu podes só ser, ter a estrutura, tudo ser igual, as paredes exteriores, e por pois dentro gasta, fazeres como mas isso Mas isso gasta no sentido da área, não né? é? Seja as paredes exteriores todas iguais, uhum. tu podes querer fazer umas curvas, a divisão interior não. vai ser sempre, sempre, curva... sempre um bocado mais pequena em relação ao aproveitamento da área externa. Se estiveres a fazer habitação social, são é um custo extra. O problema é esta mentalidade. Dos não, mas eu acho que por fora devem ser todas iguais. Não, não tem problema okay. ser um retângulo. Tu depois dentro pode fazer o que, que há ah, muita gente vai associar assim. Um não é? caixote? Sim. Porquê? Oh, tem que ter um telhado. um telhado de lado, faz. Pronto, há outros. Mas, é fazer... mas há pessoas que gostam de tipo, olhar assim meio para a sua vivenda, né? Mete um telhado It's... de lado e faz um sótão <risos> para... Sim. para o filho. Que que se vai perder. <risos> Tens um sótão, o teu filho vai se perder. <risos> Isto é trauma. Isto é trauma. Não é, vai para o sótão. Ah. Vai para o sótão. Jogarem. Levem miúdas para o sótão. Ah, se for rapazes, <risos> preciso rapaz, que a mente. rapariga tem um sótão. Igual. Igual a, a é reparinha. Não, é não sei se vai perder, porque não é o sótão, é tipo aquele sítio que tu vais. Um, casa. O Gonçalo tem um sótão. O, o, o, não, o Dani tem um sótão. <risos> E se for amiga? a Flávia que te um Não, Flávia é grunho não vai. A Flávia. Olha, a Flávia é a minha amiga. A, Flávia não é a tua é amiga, amiga Flávia. Erasmus, ah, é okay. que, que eu conheci lá. Quer dizer, é da minha faculdade, mas que é hoje muito amigas lá. Gosto mesmo dela. Flávia, se tivéssemos um sótão. Porque ela já me deu guarida. <risos> em tu Tens um sótão? Acho que não, mas se tivesse, eu estava imaginar. Eu e ela no sótão ali. A gilar à toa. <risos> Exato. <risos> a gilar. Ok. E. e... Comida em Itália. Ah, come-se bem. Pronto, Itália foi isso. como bem. Foi isso. Pessoal, o Pessoal... pessoaleiro é fixe. Pessoaleiro. No sul, vão para o sul. Vão para o mas sul. Mas tu estiveste em Florença. Estive em Florença. Gostei muito. As pessoas também são fixas, mas há muita gente beta. Ai, não devia ter isto. <risos> a... Mas, se cada é a minha percepção Não interessa. O que tem ser é beta se bem. Mas, assim, mais seletinho. Mas gostei muito. Também tem aquele lado, Bota Piazza a de Espírito não Santo. É, Bom saber que tu não me consideras bem. Não, nada. Não, e, e, tá, e se calhar eu, eu, a minha percepção também muda. Uh, mas Florença é muito bonito. É tipo Porto, tem a, o centro, é, vais a pé para todo lado, está fixe. Certo, mas o que é que o Sul é mesmo? Sul tem um. Não sei, fé do caralho. <risos> Imagina, é as pessoas, é tipo é o tipo norte daqui, mas mesmo lá entranhado, tipo Nápoles, sei. a Sicília, Calábria. Há sítios na Calábria, que é, tens a bota e onde estás a dar o pontapé, sei. há sítios na Calábria que tu hum, não podes passar nas ruas. E não são ruas tipo rua escura, é uma rua toda bonita, toda certo. ampla, e tu não podes passar lá, vão-te perguntar. Qual era a tua família? É? De que família é que tu és, man? De onde é que tu vens? E tu achas isso fascinante, é? Claro! Não. Eles são o meu tipo de território, mano! o <risos> meu! <risos> <risos> tu não entras aqui! Suzy! Desculpem! Não, continua! Eu gosto de cena Eu quero saber, deles. eu quero. Pensa. Tens uma aventura aí nisso, não tens? Uh... <risos> Vou-me despedir das pessoas <risos> e esta aventura vai para o Patreon <risos> porque certamente que não pode ser divulgada como todas as pessoas A tua aventura? Na... Eu fui um de mochila às costas Eu, Aceito. calma, antes disto, a parte melhor é antes! Eu fui a um concerto de Gogol Bordelo Ok Sozinha, estava em Florença, vi que havia um concerto para em Pisa Apanhei o comboio para lá E pensei, vou gastar um bocado de guito, mas é Gogol Não tinha ninguém assim para ir, acho que nem sei se disse alguém Fui um... <risos> pois ó. Encontrei uma carteira no chão Porque o havia moche Encontrei uma carteira uh, Que tinha pai aí... Tinha menos de 100 euros Mas tinha tipo 85 euros uhum. E os cartões estavam partidos na zona da cara Tipo okay. havia lá uns resmingas Eu acho que eles tinham roubado a carteira E depois tipo Eu mas... encontrei a carteira no chão Mas ainda tem dinheiro? Tava, e tinha dinheiro porque os resmingas estavam lá com as mochilas e eram mesmo, estavam um, ali dois, duas pessoas assim um bocado perdidas eu não gosto dessa expressão de resmingas nem vou perguntar <risos> o que é para o caso de ser ofensivo sim, pode ser e, um, e tinha a carteira, devem ter perdido e tipo já deviam ter partido os cartões era o dinheiro, devem ser sim. fanado o encontraram, se calhar encontraram e eu ah, se devia contar estas coisas? Pronto, olhem! Dinheiro, não é? E depois cheguei a Florença e peguei, comprei viagens e fui para o sul de comboio, Aqueles 85 paus, pagaram-me tudo mas é assim, não, 85 eu deixei 20 para a pessoa e deixei a carteira com os cartões e entreguei à polícia ele perguntou... Ai tu me a eu entreguei, calma, calma, não, não, não. Isto não é uma cena séria, isto é a taxa de juro. Oh bro, cinco paus. Ou era isso, ou era não, não, é zero carteira. É assim, eu, eu, claro, eu, eu, ficou eu, com a carteira e com Eu encontrei uma carteira cartões. com dinheiro. Acho eu já encontrei eu, várias vezes. Fogo, a Suzy anda mais comigo, por amor de Deus. Para <risos> é a personagem principal, não é? Já se sabe. Não, não sou, para ninguém. Claro que é. Dias, vários é. episódios começam contigo a encontrar uma carteira, certamente. No entanto, Ok? Que tu me estás a Paredes, dizer. paguei kebabs a toda a gente Pessoal a quem eu paguei kebabs Eram os meus melhores amigos E era o meu pessoaleiro da faculdade E eu cometi o erro De dizer que tinham encontrado uma carteira Para ir com 60 paus Pessoal, não digam a ninguém Guardem e vazem para atenda man, não, Que amanhã vai melhor o, em água o conselho, o conselho que te devias dar à Suzy Era Entregue a carteira à polícia hum, a entreguei com menos entreguei, dinheiro que entreguei. eu que é, é... eu... O que tu gostarias que fizessem por ti... Era exatamente isto. É uma lição. Está ah! atento. Não andes com tanto <risos> guito. Está um. atento e vais com sorte. Levas a ideias paus, para ver se vai apanhar os autocarro para casa. <risos> e os documentos. O <risos> teu dinheiro vai voltar. Ou, encontrei, tipo, encontrei. Se não fosse eu a tirar o guito, eram os seguranças. Nada contra os seguranças, mesmo Porque fizeram mesmo Esperto, é uma lição. Vocês estão a ensinar esta juventude, não é? Nossa, educamos. Security. É agora que termina o episódio, depois de começar isto, espero que saibas. Até já. Ok, concerto com o Gobo Bordel.